Hey, hey. hey, detetives e ninja, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, gente, eu vim trazer como ganhar muitas moedas rápido, fácil, no Clube Pinguim, no New Clube Pinguim, não o Clube Pinguim Brasil, que eu já fiz no Clube Pinguim Brasil, mas eu vim testar aqui no New Clube Pinguim. Então, eu tô com quantas moedas? Tô com 63! 3 milhões de moedas Ó, oh, gente, como eu sou linda, na moral Cabelo do Now Night Ai, ah, eu falei Now Night, certo? Eu falo na United, gente Meu inglês, eu tô rouco, tá? Porque eu tô doente E o primeiro jogo, você vai aqui no Parque dos Puff Aqui, se localiza aqui perto do prazo Forte Nevado, eu já vim direto do Praza. E o primeiro jogo é o nosso Pega Puff Eu já gravei no celular Não jogue no celular, é muito ruim É difícil, se você quiser ver Ó, oh, bugado, gente Misericórdia, é só português mesmo Eu vou jogar uma partida aqui pra você vocês. ai, Olha aí, ó, gente. Não deixa fugir. Aí vocês não podem deixar fugir o bicho, né? As pererecas aqui, ó. Aí você tem que colocar dentro do buraco. Não precisa clicar. É só arrastar a seta do mouse. E quanto mais você colocar, menos tempo, mais você ganha ponto. Ó, meu tempo já tá acabando. Vamos colocar tudo pra gente ganhar o máximo de moedas. Não deixar nenhum fugir. Eu ganhei. Eu ganhei quantas moedas? Não sei. 60 moedas. Ah, é bom, gente. Vai. Vou jogar mais uma. Ver quantas... Olha, tá... Vai, tá se manifestando, né? Aí, e Gente, eu já tô doente esses dias. Eu fiquei muito doente. Vocês não querem saber, vocês não ligam. E hoje eu tô conversando mais pra ver se para essa roquidade. Vocês nem se existem essa palavra, mas é isso. 149. Quanto mais você vai jogando, mais você vai conseguindo. Ó, eu vou jogar mais do em off. E quando eu voltar, eu volto com vocês. Eu não entendi bem. Gente, acabou de fugir um. Ai, mas eu tô nervoso. Fiquei em choque agora. E depois vamos ver o total com quatro partidas. Gente, eu que eu percebi nesse jogo que alguns se teletransportam. Tipo, porque tem um que tem mais. Medo da sua seta do que os outros Ó o branco como é pacífico, deixa chegar Perto, tem um que você chega Você tá na China, lá no Japão Ele já corre, ganhei 243 É isso, vou dar um final aqui A gente não gostei não, próximo jogo É no, no, nosso querida Minda Que é Surf na Caçamba, uma partida Pra vocês e quando terminar Eu vou voltar, ó oh. Aperta, seta pro lado Faz tudo, gente Anda, vira, ó Toma cuidado, não calha Você pode levar seu puff preto pra vir é, Toma cuidado Ah, gente, eu odeio esse jogo, na moral Quando eu perco Olha, que lindo Não! Ah, dá pra pular Fazer mais ponto vai Aperta qualquer treca Oxe, caiu sozinho, maluco Vai, doido Ah, gente, perdi Se tem uma moeda só Vou pegar meu puff preto O bichinho todo passando fome Dinheiro, não Voltei, vou jogar mais uma pra você Agora vou jogar certo De primeira A outra não valeu Meu puff não tava comigo Olha que louco, CMR de treca Ah, não pode apertar espaço quando vira Você cai, descobri da melhor maneira possível Ai, puf, ficou piloto, ganhei um selo Isso, voa, filho Voa, voa, voa Na hora da virada, você não faz nada, só vira Eu não vou cair agora, além de eu ter caído Vira, filho Ai, eu tô arrasando Gente, perfeito esse jogo Eu disse que eu odiava, mas é perfeito Gente, eu sou muito bom, melhor o jogo Oxi. Ai, eu dei esse jogo na moral. Jogo todo esquisito. Ai, calma aí que eu tô ganhando. Meu Deus, meu puff me deu sorte. Eu tô arrasando, cara. Isso. Consegui chegar ao final, pelo menos. Ah, 244, vai. Ah, uma partida sem cair. Se você for bom, você consegue. Vamos ser o selo que eu ganhei. Eu não tava nem tentando fazer selo, mas eu ganhei. Recupera o equilíbrio com seu puff. Faça 20 manobra com seu puff. Faça 10 manobras na caçamba. Bom, é isso. Deixa eu ver quantos de... Tá lá embaixo? Não, é o último. Olha, já ganhei 3. Eu já fiz do Tutorial desse jogo, né? Ganhei um, dois, três, quatro, cinco, aqui, seis de 12 gire 20 vezes sem cair. Por fim, em 8. Esse daí eu não consigo. Ganhei 250 moedas. Ué, eu não ganhei. Ah, eu quase ganhei. Ganhei 350 moedas. É fácil, gente. É só vocês não caírem. A última dica que eu dou é só é vocês estarem cavando aqui na mina. Mas eu já tenho assim. Então eu vou procurar cabeça. Vestir aí. Tem que retirar a roupa. Não gostei, né? Ficar pelado fazer isso. Moral, e eu tô com alguma coisa. Ai, sai o puff também, vai. Isso, tira tudo, vai. Ai, que ódio. Olha, gente, que bugado. olá lá. Tava com a dança, geralmente fica verde aqui. Aí você pode fazer isso aí, ó. Aí você vai ganhando moeda. Aí se ganha, muda de ligar e vai fazendo de novo. Não dá para colocar clique, né? Clique automático. Eu ganhei fazendo essas três. em 40. 40 em 15 segundos. Eu não sei se sou ruim de matemática. Quem é você? Beijo.